Tá de boa, Guto, a gente ganhou a primeira partida agora, então tá suave Não perdeu muito não E você, Dindy, tá de boa? depois do jogo de hoje tem que ficar Nossa, moleque, eu tô... Nossa, eu fiquei nervoso, hein, mano, fiquei, fiquei tenso Primeiro tempo ali foi embaçado, Embaçado véio. demais Nossa, e a Bélgica, você viu? Você viu o jogo da Bélgica? No Nossa, eu tava na live os caras falando aqui Isso é louco, velho Muito obrigado, Dudu Muito obrigado mesmo, velho eu Fico muito feliz Mano, isso é louco Eu fiquei mó triste pelo Japão eu tava torcendo por eles, velho Chegou bem um cara aqui. Pita, né, mano? Bom, né, merecimento, mano? Merecimento. Lógico. Matei geral que caiu aqui. Um com shieldinho pra nós aqui. Hein? Demorou. Meu Deus, essa arma, velho. Derrubei um cara em cima do prédio principal ali, velho. Beleza. Tô pulando aí. Não, aqui eu tô suave. Tem uns caras na, no Double L aqui embaixo. Tô colando ali pra pegar eles. Pode que eu tô sem material, velho. Tão aqui embaixo. Você é louco, mano. Tô sem material. Nossa, muito obrigado, velho. Eu vi esse cara na hora que ele chegou. Ele tava lá dentro, depois ele saiu, mano. Sei lá o que, que aconteceu. Tem uma K azul aqui, velho. Não sei se você quer. Eu tinha derrubado um cara ali no prédio do meio. Mas parece que eles... Viveram ele, sei lá. Eu nem lutei o principal aqui, o castelo, velho. Vim pra cá direto. Então não tem ninguém não? Então. No castelo não caiu ninguém, velho. Os que caíram eu matei. Super beleza. Tem outro shield pra você que fica frio Demorou. Valeu. Tem um baú aí em cima. Suco pra você também. Ô oh, louco, você, mano, você.. Né? Desse jeito. Quer me namorar? É isso, velho? Não, ah, aí.. Isso deixou sem graça, velho. Dá lá, eu... Tô vendo uns caras ali nos triplex ali, tá ligado? Tô, tô, tô. Vou, vou botar uma C4. Ah, putei uma C4 sem querer. Que isso? Que isso? Tô vendo os caras aqui comigo. Acho isso, né? Mano. Tem cara aqui embaixo. Subindo aqui. Sim. Derrubei. Tem mais um. Tem, tem, tá vindo. Matou? Matei, matei. Boa, moleque. Sugurgurto pra você aqui. Valeu, vou tomar um full aqui. Ah não, vou tomar esse. Que isso, hein, moleque? Monstrengos. Padrão, né? O fino do fino do Blask do Lask do. Blask do Lask. Do... pega o fino e subtrai pelo fino. É o nosso que tá jogando. É, o fino do fino. É o mínimo, né, velho? Que se espera de uma dupla dessas. Eu Com tenho certeza. dois full aqui, se você quiser depois. Se precisar. Beleza. Que skin é essa? Essa nova skin do Detetive, velho. Muito da hora, né, velho? Essa skin é muito linda, eu curti demais ela. É a nova skin. Qualquer coisa tem um jab. Demorou. Essa skin é muito da hora, velho. Que AR que você tá? O faso, a bush. Ah, demorou. Hum. Se quiser eu te dou, mano. Não, eu tô com a M 4 Aqui tinha uma M 4 verde aqui. madeira que forma. É, muito bom, inclusive. Tu é bem melhor do que o ninja. Quem me deram, um dia, quem sabe. Mas obrigado pelo elogio, cara. Para de humildade, você é bem melhor que mesmo, cara. É, sei lá, eu tento ser humilde, sabe? Mas na real é que eu sou mesmo melhor que o ninja, velho. Não tenho o que dizer. Chegou na, hora de, eu ser... é isso, Chego na hora de eu dizer a real aqui. A real é que eu sou melhor do que o ninja. Na verdade, a real, real mesmo... É que eu dou aulas pro ninja, não sei se você já tá ligado nisso, velho. Nossa, peguei uma... Eu forma, suspeitava. Velho. É, então... fica lá aqui, gesto de Joaquim O quê? Tem um gesto de Joaquim Pooh. Claro. Chega aí então, vamos resolver isso aqui com um o monos. Isso aqui é o quê? Vem cá. Ah, não, não, não, tô com a faminhas. Para, você quebrou todo o clima. Desculpa. Calma. Não, não. Desculpa. Não, volta. Volta. É, joga solo, né? Não, vem cá. Vem cá. Se fosse em outra, em outros tempos, cara, em outras ocasiões, eu não pensaria duas vezes. É isso. Será que a está deixando de ser a melhor rifa do jogo? Ah, ela é boa, né? Mas é a melhor. É a melhor das... Das Automática. automáticas, né? Mas a coisa é muito boa também, a fama, velho. Isso é louco. Tem cara em cima da gente aqui, ó. Caiu. Tem? Ó. Tô vendo, tô vendo. Ele tá vindo aqui em mim. Não vejo eles, não vejo eles. Estão aí embaixo? Um tá aqui comigo. Tem um embaixo, tem Tem um em cima também, mas eu não faço ideia de onde, velho. Os dois estão embaixo. É, os dois estão embaixo. Estão subindo. Derrubei um. O outro. Pois Eu vou... Pegar uns medkits que tem aqui, velho Vou levar, se você quiser vir aqui tomar esse... Não, ah, não, não vai dar tempo, na é real Vou vir lá ali, Hã? Vou pra safe me lá Demorou Salve, coxinha e ninja madara! Rakuta, me dá umas dicas aí, por favor Dicas do que, mano? De amor? De conquistar a gata, mano. Tem cara saindo da safe, Gindy. Cuidado, ele tá mirando em você. Ontem. Aí mesmo. Tordoei. Mano, essa.. Vendo. Também não. Não tô vendo nem longe, nem perto, sei lá. Tá tendo de aqui na frente, ó. Lá pro L. Não, tô vendo, tô vendo, os caras longeão Matei um Matei um lá de longe Boa Acho que eu, eu só, amo, que... na real, acho que eu só eliminei, velho Ó, toma esse full shield aqui Você tá bem de material? Como que você tá? Suave, mano. 336 336 Em cima da, da pedra ali e tem um embaixo também, atrás da árvore. Acertei um 20 de escudo. Quebrar a árvore, vou quebrar a árvore. Os caras estão rushando. Tô colando contigo. Boa. O outro tá no chão. É noob, é noob. 32, tá por um tiro. Boa Mano, eu tô com o jump pad aqui, eu vou posicionar pra gente voar. Vem, demorou, demorou. Tô indo, tô indo até você aí. Os caras têm loot da hora. Nada. Ah, tem mais sniper, velho. Dourada e uma 12 lendária. Ó, tem uns caras ali em 110, velho Nossa, mas... Nossa tem uma lama aqui, mano Acho que dá pra gente pegar, hein Tem uns caras bem aqui na frente Nessa casinha quebrada Eu Vou pegar a lhama Tem o um medkit Full shield tá da casa. Demorou Tô indo, tô indo Tô levando o medkit Tô levando o full shield, na real Tentei um. Tô vendo o outro ali. Nossa! Ele tá por um tiro, velho. Tá sem escudo nenhum e levou bala. Ele tá revendo amigos, pá. Tá embaixo, tá embaixo. Aí mesmo. Boa. Tó. Consegue levar? O <risos> que, que tá acontecendo, cara? Não sei! Eu também tenho uma Acho que uma só é o suficiente por agora né? Tá, tá, deu uma tranquilizada agora você respondeu minha pergunta, eu não vi, tava fazendo uma madeira para meu irmão. Qual que é a sua pergunta, cara? Desculpa. Eu não vi sua pergunta, sinceramente. Peço desculpas. Às vezes não dá pra ver tudo. Vamos dando uma corridinha. Hã? Bora, bora. É, velho, você é louco. Tem cara aí? vendo, só acho aqui, mas não. Tô vendo ninguém não. Boa noite, Yuri! Valeu por estar aí presente junto conosco, cara. Seja muito bem-vindo, novamente. E muito obrigado pela sua presença. Tá com mim, hein? Se você tá adicionando Fortnite, não tô, cara. Tô o quê? Com mim? Eu tenho dois, velho. Você tem, ba tem bastante aí? Tem nenhum. <risos> Porra. Nem vou te dar um porque um é nada, né, velho? Mas quem disse que deve jogar, tá É, então, a gente não vai nem tomar dano. Ó, tiros lá pro SE. Subi aqui pela um high ground. Demorou, tô atrás de ti. Os caras estão ali em retail, velho. Tem uns caras aqui em cima da montanha também. Os caras estão bem embaixo da gente, velho. Em algum lugar. Vamos pegar eles aqui. Eles estão eles vendo os caras ali. Sem escudo. Derrubei um. Nossa, que tiro lindo, velho. Matei. Nossa, eu tô monstro demais! Mano, eu não paro, simplesmente. Olha quanto loot tem aqui no chão, velho. você jogou o fino no fino, mas no fino. M moleque, mesmo. Que... isso vai pra highlight, mas eu não tenho dúvidas. Você tá bem de material? Essa não tem nem como ficar bem, né? <risos> você tá? Porque eu tenho bastante aqui. Uh, 900 e pouco de tudo. Demorou. Bom pra caraca, muito obrigado, velho. Eu tenho jump pad, inclusive. Não, joga sozinho aí. Não, Reis, eu preciso de você, velho oh. sim, Você me deixa emocionado Preciso de você Mano, eu dei um mais naipada Tipo, muito rápida no cara, velho Foi muito bonito Agora sim você vai me ensinar Falou, Kevin, muito obrigado, velho Muito obrigado por estar aí, enquanto você pôde Tamo junto, que é isso? Ah, tô vendo Ai. Não tinha visto Vou botar mais gente pede. Ah, socorro! Não! É coça, coça, coça. Time das garotas! Detetives mulheres são melhores que os homens. <risos> Detetives é, é. mulheres são melhores que os homens <risos> Tem cura aqui pra caramba é, Tem um magic kit Vou dropar uns minis pra você aqui Você tem mini? Nossa, que homem lindo levar um Ó, tem um medkit kit aqui Opa, sorry Moleque, nós é monstro. É nós dois e mais uma dupla de machistas. Houve tiro. Acho que. Acho que é nós dois e mais dois solos, velho. O cara tá tirando. Vamos botar o jump pad e ele pra 336. Usar o jump pad, na real. Ali tem dois, tô vendo os caras, tô vendo os caras, vindo pra cá. Atrás da montanha aqui. Bem aí na sua frente, cuidado. Destrói, pelo amor de Deus, velho. Perdoei um. Boa, moleque! Na moral, moleque. A primeira que os caras jogam junto é vitória, tá ligado? É simplesmente isso, velho. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que dizer, tá ligado? É a primeira. Eu odeio ele não estar no Discord por isso. Vamos pro Discord. Eu odeio sair do jogo e não poder ouvir sua voz.